Isso aí galera, agora eu vou verificar se há suporte em Linux Bom, eu já sei que há, porque eu já tenho um HD da Hitachi Basicamente o mesmo, só a diferença de volume O armazenamento é bem maior Vou usar o mesmo comando que eu usei anteriormente, o BLKID Ah, tem um SDA, mostra o 1, o 2, 3 e o 4 Que seria o meu SSD da Corsair o sdc com o btrfs que é o meu hd da hitachi o sdd1 o xt4 que é o meu hd da Seagate e bom, não apareceu aqui não apareceu simplesmente pelo fato de que ele não conseguiu encontrar as informações no super bloco, é isso que o blkid faz que é o comando block id ele verifica as informações sobre o dispositivo no primeiro bloco do hd que é o super bloco já com o comando é, lsblk, que é list block, nós podemos ver aqui, ó, SDA com toda a lista de informação de uma forma mais clara, né? O SDB, que consta aqui 1.8 teras né? Seria o, exatamente o HD da Hitachi de 2 teras O SDC com 931 GB e meio, que seria o HD da Hitachi também com 1 TB o sdd com a partição sdd1 que é o meu hd da seagate de 500gb e o sr0 que seria o meu drive de dvd da sony beleza, a gente já sabe que é essa partição aqui ó. essa partição não, esse é o dispositivo, então vou formatar ele vamos lá, eu uso cfdisk para poder criar a partição dentro dele barra dev sdb aqui ele não tem mbr, vai gpt mesmo tá, dou um enter para nova total, eu vou usar tudo mesmo em tipo eu vou escolher esse sistema de arquivo em linux e mando gravar um sim nele feito, gravou saio então vou formatar com um o sistema de arquivos BTRFS, porque já estou acostumado, eu tenho total confiança nele agora. Usando o MKFS, BTRFS, deixa eu dar o menos, menos --help aqui para criar um, um level nele. Menos esta, STB barra dev STB1 e mando matar feito isso, beleza brincadeira editório mnt itachi STB mount menos T betterfs s b e mini né? tách menos defrag menos s Tá, Bom, tem aqui a minha hora de trabalho já. Deixa eu ter um arquivo lá dentro. Teste. Aqui o teste aqui dentro. Fechou. Esse aí foi matado. Um abraço e falou.